e vidas. Era. Eu tô conversando aqui com o mineiro de Capitiga. Ele tá achando vantagem falar que ele é mineiro aqui em Franca, mas aqui em Franca eu também sou mineiro. É muito mineiro, né? É, mineiro. É. E ele arranjou uma companheira lá de Pratápolis. Pratápolis é terra do milho, né? É A terra boa ali. Boa, boa, né? Muito boa. mais plano do é. que. Porque então, tem minha família. Ainda tem sobrinho embora mora Capitinga aí, né? Capitinho? Ela é, é construtor? Só que eu trabalho em Franca, vem em volta todo dia. O senhor nasceu em Capitim? Nasci, não é nada. Né? É, na ali região. Não, é ali. Então é. me fala o nome do senhor: Reinaldo Benedito. Reinaldo Benedito. É. O senhor é filho de quem? Meu pai chamava Benedito Fidelis. É, Benedito Fidelis. É, é tudo Fidelis naquela mesma. Né? Me fala mais então o nome dos irmãos do senhor. A gente vai conversando e a gente vai só fazendo o um arquivo aqui. Ah, o meu nome dos irmãos é também faleceu os dois. Já. Pode falar, ô. É Reginaldo Fidelis que mora aqui na Iporace. E eu moro em Santa Teresinha. E meus irmãos moram no Jardim. Guanabara, o nome né? dela? É, é Lázara e a Clarice. Clarice e a Romilda. As três que estão morando lá. Certo? Me, me fala, o senhor conheceu o, o pai do senhor, ou o senhor já falou o nome? Benedito Fideli. Benedito Fidelis. Mas e, e avô, o senhor conheceu? Conheci meu avô, é Pedro Fideli. Pedro Fideli. E avó? Januária. Januária. Vai é, estou passando o tempo, mas vai esquecer. Vai esquecer, mas eu, por isso que eu estou batendo um <risos> papo aqui para mexer na cabeça do senhor, né? É, né? O senhor lembra de irmão do Só Pedro? Tinha. o Tinha dele Ah, estou esquecendo já. Irmão dele, que é tio do senhor. É. Mas é. tem o Geraldo Fidele. <inteligre> Geraldo videlli É. E aqui que Santa ideia, é veterano de Santa Casa? tudo o Zé tudo é parede. Tudo parente. Tudo parente. O senhor veio para Franca e o senhor tinha que idade? Eu tinha 24 26 anos e aqui o senhor trabalhou na prefeitura Amazonas, primeiro Amazonas na Forte a Amazonas a Prensa 12 anos, 12 anos. Daí eu te, tava Você fazendo um barraco anos? lá no, no Santa, na Guanabara, tava fazendo um soquinho para levantar os dois cômodos lá, né? É aí acertei na Amazonas, fiz os dois cômodos lá, fui trabalhar no Sândalo Br tá... Brigagão, é da é região. É. Tem lá o rapaz, lá o oh. qual oh. é o? Yes. Que outro que é outro famoso aqui. É o Zé Carlos. Zé Carlos, Carlos, Carlos Brigadão. É. É. É. depois de lá trabalhou um é. ano, só foi para a prefeitura, Também 22 anos na prefeitura. Na prefeitura. É. O senhor trabalhou na época do Maurício, do. Maurício, né, Rocha. O Sidney Rocha, do Rocha. o. o... Aquele último lá, o, o Gilmar. O Gilmar. O Gilmar. Mas, mas, mais, mas, mas me conta aqui, o senhor fazia, trabalhava com o que na época lá? Pedreiro, né? Pedreiro? É. Começou com pedrinha dessa, foi passando uma pedreira e isso assim. aí. Então o senhor viu a, a mudança da Franca? Vi, vi bastante. Essa Sim. cidade cresceu. eu vim pra cá não tinha. E nem tinha IDEF, né, na época do senhor, não tinha né? Tinha nada, não. Depois que começou... Tinha, é, tinha uma turminha que trabalhava na prefeitura que fazia a parte de galeria. De galeria. Mas não tinha ideia, Agora agora passou o asfalto, tudo, né. A, a Franca cresceu muito, né? Cresceu. O senhor, não, espera aí. O senhor, o senhor deve ficar orgulhoso porque fala assim, depois que eu cheguei para cá, essa cidade cresceu, né? Cresceu, pai, eu é. ajudei a crescer. É. O senhor conheceu a dona aqui em Franca? Aqui em Franca. Aqui em Franca. Ela é de Pratápolis. É Pratápolis. É, é. E a família o senhor da senhora lá? Meu pai antigo lá, conhecia os pais dela também, ela conhecida. Ah, já, isso aí já é antigo, então? É da família, Que família que é da senhora? É É do Luciano. Hein? Domiciano. Domiciano. É, mas é, não é conhecido por Domiciano, é conhecido por Juca, Zé Juca, né? Zé Juca. É. Aqui Juca, tem um Juca. Domiciano muito famoso aqui, que trabalhou no Correio, que é o... o foi para aqui, o candidato? Foi é, dizer. ué, e ele foi, ele é o compositor é, Domiciano. É, usamos da música Mas ele mora em, em, em Itirapuã? É, é minha irmã mora em Tirapuã. Ela é, mora em Tirapuã? É, Tirapu. é. é. ela, ela assina Tomiciano? Assina Tomiciano. São... Como que é o, o nome das irmãs da senhora então? <risos> só um pouquinho, só um pouquinho, que assim, isso aqui vai ficar na história, viu? Tem é uma conversa Bom, aqui. Frase. Maria, a outra... Euripa, que mora aqui, é quando? Ela vai ficar com é né? A Olga, eu... Porque sou a preta, né? A ele, preta? Ele conhece mas ele o nome diz. é... O é no... Rosângela. Rosângela. É isso. E é a minha irmã, Eurípio Florentino O pai da senhora como é qual é? José Domiciano da senhora, Zé Juca. Zé Juca. Hum. E a mãe? A mãe Climéria é Henrique de Faria. Henrique de Faria. Me fala um pouquinho aqui, quantos filhos vocês tiveram? Não, não tiveram. Não tiveram filho, não? não. não. Eu um entrei, mas perdeu. Eu sou um doidozinho aqui, um Quem cuida de quem? Não, eu cuido, ela, eu, eu cuido de mim. É. Um pelo outro. É. É. Ou ela com é. o café, ou se eu Não, o senhor passa? a o passe... é meu. É, é ele, mesmo? Ele eu gosto que... Esses meninos, eu de fazer o café do meu jeito. 15 pra 6, 20 pra 6, o café já tá na garrafa. Café terreiro? Não, ah, terreiro é o... É. Que é. O isso aí. E tem a tua, a né? é velha, né? É, pilão, acabou. É. É. Seu café não fica de cheque. Na Você... época lá do senhor e Capitiga, que o senhor saiu com 21 anos. 20, 25 e O senhor chegou a mexer com carro de boi? Não, né? Oh, meus pai pais, não. meus times tinha. E, e, e rapadura? Rapadura, fazia rapadura na renhoca. Fazia tudo. Faria. Também tá vendo quantos anos faz? Uns 80 anos. Hein? Ah, você está com 80 e... 4? <risos> 84. E ela? Eu estou com 79, né? É, nova ainda, né? <risos> Aí, ó. Parabéns pra vocês, ver. que Deus oh, abençoe, viu? Com a gente Fiquei muito contente. Eu também. Me fala então, a vida, o que que é a vida? A vida, sei lá, a vida é difícil. Viver, viver e viver ó. Pô, você tá novo, você fala, não, vivendo até 70, tá bom. Aí quando você chega em 70, fala, não, quer viver mais 10. Oito. E assim vem vai renovando. vai renovando, ó. Né? <risos> é um pouquinho. O senhor participou muito de, de, de, de, dos bailes aqui da terceira idade, que é, eles falavam, né? Não, não, é nada, é pouco, pô. Não ia, Ia. Festa de igreja, sempre que é muita festa de igreja, né. É. Na época, São Sebastião, então era São Judas, então era... Mas o senhor aprendeu, porque Capitico que reunia a gente lá, era Kermesse. Kermesse, aquela é festa de Congo, Congado. A congada lá era forte, Congado né? Era em é. janeiro, dezembro, janeiro, dezembro. né? Dezembro. É, dezembro. dezembro. 20, 25 de dezembro era a festa. Lá, lá em, em Pratápolis, a senhora viveu até que idade lá? Ah, não, eu saí de nova de lá. Já sim. saiu nova. Sei, lá é uma região de é, carro sim, de boi, de tradição. É, de tradição, é. né? Ó, é. oh, foi muito bom conversar com vocês. Tá bem. Eu tenho Elas sabem que é. É, ali, o, o, o... Como é que chama lá? O Itaú de Minas, Itaú era menino. tudo pertencia a é. Prata. É, de Itaú, tem cunhado lá de Passos. É, aquela região. É. E eu vou, Vai, eu vou filmar o senhor... Caminhando agora. Vamos, Vou encerrar vamos, o seu caminhão. Ou você firma o espaço aí, porque vai sair aqui a, a, a caminhar. Eu estou falando para ele, é que eu não ando, eu uso cadeira de rodas. Tenho 35 anos. e 35 anos que eu uso cadeira de rodas. eu estou com 70 anos. Mas eu acho a coisa mais bonita é o caminhar das pessoas. Cada pessoa tem um. Ele, não, não, não. ele caminha olhando para cima, outros caminham olhando de lado até assim, ele vai trocando os passos, é. tem uns que andam dez para as duas, outros, sei lá, três pra, é, 15 para as quatro, é, para é, três. É, tá Vamos ver que jeito que vocês andam. É um prazer, é. Vai, vai espera, espera a companheira aí, pra vocês saírem junto aí, viu? Dessa marcha de vocês. É. Vocês entraram no casamento junto, né? saíram lá da igreja junto, casaram aonde? Saiu que Teste É. Na capelinha. Na capelinha? Na capelinha. É isso aí. Aí eu vou lá todo mundo, faz todo mundo. Tá firma, é. Ó, tá oh, Deus abençoe, eu quero ver vocês que adiantem. Ronaldo, vou colocar Sim. lá no, no Youtube, viu? É, Fazer aí, parte já. da história lá. É, é. Tchau. carro Olha que coisa bonita, o caminhar da sensação. Eu Aí, ó. É, tomou É companheiro, aqui, ó. filmando a história aqui, ó. Vila Nova.